Olá todo mundo, eu sou a Isa e foram vocês que escolheram o tema do meu vídeo de hoje. um post na aba comunidade do YouTube se você não conhece sabe onde a gente faz alguns posts assim como se fosse tipo um feed de um Twitter, Facebook enfim perguntando que vídeo vocês queriam ver hoje se era da série analisando jogos de moda ou se era um vídeo de COVID eu não tinha nada preparado eu perguntei e ainda bem né muito obrigada a Esté comentou uma ideia sensacional eu deu a seguinte ideia. Seria legal falar um pouco das marcas que tem dentro do jogo e quais são os influenciadores, artistas que usam. Eu adorei essa ideia. Eu fui pesquisar. Eu dei uma fuçada. Eu olhei as marcas que a gente tá mais acostumado a ver. E hoje a gente vai ver o site delas. Vai ver a história delas. E vai ver sobre elas e as celebridades que a usam. Eu dei uma olhada, assim por cima. Mas essa marca aqui é uma marca que a gente sempre vê faz muitos anos já, que é a Baltrante. eu não sei falar, tá? Tô inventando a pronúncia não me pega por base mas é uma marca assim, eu acho ela muito linda eu só acho engraçado que, tipo eles pegam um tecido, eles já usam os mesmos cortes e eles fazem um milhão de vestidos que são todos iguais só que com tecidos diferentes tem, ó, aqui, por exemplo assim no site já mostra ah. O padrão leopardo, daí nós temos esse vestido, esse vestido, esse vestido esse vestido, esse vestido e todas as outras mil coisas que eu não tinha visto ou seja, muitas roupas ó, oh, são basicamente os mesmos cortes e eu vim atrás dessa marca por quê? porque eu já vi a Nick Minaj usando exatamente, eu vi ela usando e aqui gente, a gente vai ver não tem sobre? como assim? sobre, eu quero ver sobre é, galera, não tem sobre a loja, não. Acho que não tem história, acho que é só uma marca que faz bastante coisa. Ok, então, vamos ver as pessoas que usaram essa marca. Olha só, aqui está o motivo de eu ter escolhido essa marca, Nick Minaj. Não sei se vocês sabem, mas eu sou muito fã da Nick Minaj. Eu sou, tipo, Barbies mesmo, que é, no caso, o nome dos fãs dela, desde 2012. Quando eu fui pesquisar e eu vi a foto dela, eu fiquei... Eu preciso fazer um look com isso. é esse look que vocês estão vendo aqui. O que mais que a gente tem aqui? A gente tem muita Jennifer Lopes. Gente, prestem atenção. Na Jennifer Lopes, que essa mulher, ela tá ela usa todo, absolutamente todas as marcas que tem no COVID. Sério, tipo, tudo que eu vou pesquisar, ela tá lá. Jennifer Lopes, maravilhosa, né? Nós temos a Jennifer Lope, Lopes. Esse vestido custa bem caro, a gente sabe. Tem também a Gigi Hadid, acho que é. Olha só, Little Mix, gente. Little Mix utilizando Baltrante, Britney Spears, Nicki de novo. Nick de novo. E essa aqui é quem? Mariah Carey, nossa gente Demi Lovato, eu não tinha noção Olha lá, Verne Cox Tipo, muitas mulheres Estão usando Baltrant e Não parece ser uma marca, tipo Não é uma marca cara, né? Óbvio, tem Umas roupas caríssimas, como por exemplo Esse vestido, porém Não é uma marca, assim, excepcional De cara, o que é incrível, né? Porque a gente pode se vestir Igual a ele se a gente quiser Tô realmente chocada, não tinha visto até aqui Zendaya, Caramba. Gente Quem são essas pessoas? Dá pra assistir? Tá, tá bugado Mas a gente vai aproximar A gente vai aproximar o site E enxergar quem são essas pessoas Ah, é JLo de novo Olha só Eu tô muito chocada com a quantidade de artistas Que usaram essa marca Porque está a possibilidade da gente usar também Isso é muito incrível Ó oh. Uau, gente, eu tô adorando isso Parabéns por essa marca, amei Tem a maioria dessas roupas no Covet, você vai encontrar Essas que você tá vendo aí são todas as roupas da Balenciaga Que existem no Covet Veja se você encontra alguma roupa que os artistas usaram aqui Eu tenho certeza que você vai encontrar No The Equinage tem, como eu já mostrei Olha gente, eu adorei isso aqui, é a Kylie Jenner Eu não tô enxergando direito, mas ó Fiquei assim, emocionada de ver A gente tem no nosso joguinho, sabe A gente pode refazer esses looks no jogo, sabe É muito legal Agora a gente vai ver a marca Badgley Mística, que é, ainda a gente não sabe falar de verdade como é que é a marca, né? E essa marca foi... ela é, é bastante usada, assim, pelas pessoas e é realmente uma marca... Eu não sei se é Couture, né? Eu não sei. Mas é uma marca bastante usada. E vamos dar uma lida aqui na história deles, né? Bom, é uma dupla, que é o Mark e o James. Ah, é Mark Badgley e James Mística. Então eles combinaram os nomes deles. Que legal, gente. Ah, gente, legal legal. Tem até um vídeo aqui sobre eles. Vou deixar todos os links de todas as marcas aqui na descrição para vocês darem uma olhada também. Olha só, tipo, uma história deles aqui. Que legal, gente. Vamos ver agora quem vestiu. Ó, oh, já tá aparecendo aqui um pouquinho de quem vestiu. Mas vamos dar uma olhada mais de perto. A aba deles de quem vestiu não é press, é red carpet. E eles vão nos eventos junto com as pessoas, o que é louco, né? Ó... Oh, a Rebel Wilson, Megan Trainor usou, opa esse vestido aqui a gente já, já, já reconhece né Rebel Wilson, gente ela é patrocinada por isso não é possível caramba, olha até tá uma criança, tem várias pessoas aqui que eu não reconheço, talvez não assista muitos filmes ai ah, esse vestido, eu tenho esse vestido ele é extremamente caro, esse vermelho Caramba, vocês conhecem, escrevam aí nos comentários, falam, oh meu Deus, só a pessoa usa isso, porque eu realmente não conheço Eu conheço, tipo, algumas só, tô procurando mais pessoas conhecidas aqui, gente, calma Ai, ah, essa aqui é do Brooklyn Nine-Nine, não é? Eu não assisto, mas eu, eu acho que ela é Ai, ah, é do Glee! É, a maioria é ator mesmo, eles foram atrás, ó oh gente, Jennifer Lopez, ela deveria, deveria fazer alguma coisa pra ela, porque todas as opções no jogo ela usa, todas, a gente encontrou algumas pessoas conhecidas aqui, eu pelo menos, pouco repertório de filmes que eu tenho, ó, não sei se é a pessoa que tá pensando, Katy Perry, Kate Perry gente, olha só que Perry usou a Belly Glamishka e eu acho, eu tenho a leve impressão de que tá faltando muitas fotos aqui sabe, ó, mais uma da Taylor Swift bem novinha, tenho a impressão que tá faltando, assim, algumas imagens deve ter bem mais pessoas que usaram, vamos para a próxima marca, essa vocês conhecem a gente tem uma relação de amor e ódio com essa marca as coisas são bonitas, mas elas são muito muito cara, gente. E eu descobri recentemente que a Nick Minaj usou em Anaconda peças deles, Shakira, Jennifer Lopes, de novo, olha aqui, ó, a Jennifer Lopes, Beyoncé, eu deixei aqui porque eles fizeram um compilado dos videoclipes, nossa, ficou ruim essa logo aqui, dos videoclipes que usaram as peças deles. Olha só, vamos dar uma passada rápida aqui. Obviamente, não sei o que rolou. Não, eu não quero comprar nada, gente. Não, a gente tem aqui da Jennifer Lopes Ó, ela tá usando aquele negócio da cabeça, né Que só as criadoras de tendência ganharam No final de 2019 Então, aqui ó, a Beyoncé Usando o acessório que a Laurel fez Acho que especialmente pra eles A foto tá aqui A Shakira Esse clipe é novo, gente Laurel está com tudo Aí olha só, Nicki Minaj Eu nem lembrava dela ter usado esse negócio Na né? verdade eu lembrava, mas não tinha associado com a Laurel não acredito, é por isso que eu gosto dessa jaqueta Gente, calma, não, não, não, não Adoro Little Mix e lembro que eu falei pra vocês Será que eu compro essa jaqueta? E olha quem tá usando a jaqueta Eu amo esse look dela, desse, desse clipe Eu não acredito Vou ter que comprar a jaqueta depois disso, gente Podem me adicionar que eu vou comprar a jaqueta. Tô chocada. Vamos ver sobre a Laura The Witch. The... Ai, gente, não sabe falar nada mesmo, né? Nossa senhora. Bom, vamos ver. Ó, a rainha do metal e das correntes. Olha só, tá falando de um monte de gente aqui. Essa é a Laura? Oi, Laura, tudo bom? A gente não sabe, né? É tão bom colocar um rosto no nome Ela trabalhou na disco tour, Michael Kors, Calvin Klein E agora ela já foi designer de várias marcas Que demais Aí tem sobre as, as, as peças dela Pelo que eu entendi Poxa, que legal mesmo Vamos ver VIP client list, então Eita, a gente tem nomes assim Eles deram nomes, ó no mesmo, nossa mão Amber Rose Beyoncé Black China Blackhead Camila Cabelo Cardi B Carly Rae Jesperson Carmen Carre, Carreira. Gente, estou chocada! Eu conheço ela do RuPaul. Eu, eu tô chocada! É muita gente Madonna. Olha só, aqui a gente tem algumas fotos, né? Isso aqui é um. Laude, The Witch, The Witch, The Witch. Lady Gaga, eu acho que eles fazem pra essas pessoas, no caso, né, VIP list significa isso, eu acho, que eles fazem as pessoas. Ó, oh, Laverne Cox já apareceu de novo aqui. Eles fazem, acho que especialmente as pessoas mesmo. Caraca, gente. Olha a Norman que linda. É, acessórios, o próprio cinto, as roupinhas, né, tudo, tudo é usado por todo mundo, tipo, brinco, Olha só. A que usou na tour dela, muito rica mesmo, devia ter uns 5, porque ela usava só aquilo na tour, na tour inteira Ai, aqui ó, o casaquinho Vamos ver quem mais, que que a gente encontra Nossa, a Niki Minaj usa faz muitos anos isso Uau, ah, Carmen carreira. Vamos ver se funciona a foto desse aqui, não funcionava Uau eu tô chocada. A Laura The Witch é realmente uma história de superação, né? A mulher trabalha tudo com é mil lugares da vida. Ela conseguiu fazer uma marca dela. E é uma marca, assim, super bem sucedida. Que muita gente usa. É muito louco isso, né? Por último, a gente vai ver a marca Estelo, Marca dos vestidos extremamente caros. Tem um site horrível desse. Horrível. Mas enfim, né? Vamos lá. E não tem sub também aqui? Deixa eu ver. Celebre, descontato. Não. Bom... Tanto vestido bom pra colocar... Nick Minaj! Amada! Você está em todo lugar! Que bom, né? Porque eu gosto muito dela. Meu Deus, gente. Nick Minaj está realmente em todos os lugares. Que que é isso? Que feio! Que horrível! Essa... Estelo. Seus vestidos são legais, mas até eu consigo fazer um site melhor que esse. Tudo bem que eu sei fazer sites. Então não estou tirando com a cara de ninguém. Uau! Celebs em Estelo. Calma. Aqui, ó. Sobre Estelo. Inspirado pelo espírito. Estelo é sensualidade na sua forma mais luxuosa. Estelo, vestidos Estelo são feitos à mão na nossa loja em Los Angeles. Usando apenas materiais de alta qualidade. Todos os vestidos são customizados e feitos por pedido. E levam três semanas para ser feitos. Peraí, não todos os vestidos que tem no COVID, a gente não tem como comprar? Eles são feitos à mão. Sobre pedidos. Eu quero entender isso daí. Zena, 1.400. Tamanho é. Dá pra comprar, sabe? Que boba eu. Por que eu não fui direto no shopping aqui, né? Olha isso. Eles vendem com a foto das pessoas famosas. Esse vestido é lindo. Meu Deus, esse vestido é muito lindo. Ah, você escolhe o quê? Made to order. Ah, entendi. Eles fazem o vestido quando você pede. Tá, tá, tá. Você pede o vestido. E daí eles fazem pra você dentro de três semanas com o tamanho que você pediu. A Ariana usando, eu quero ver. A Ariana... Ah, 2014, gente, ok. Por que não tem o negócio da Nicki Minaj? Chloe Kardashian, só. Gente, que site ruim. Tá muito ruim esse site. Será que se eu, se eu me oferecer, olha, eu faço um site pra vocês, vocês me mandam um vestido de vocês, será que funciona? precisa ser o Warlock, pode ser qualquer outro vestido, eu vou tentar gente, eu vou, eu vou oferecer pra fazer um site pra eles, porque o preço do vestido e o preço do site vai ser a mesma coisa, né óbvio, convertendo pra Brasil é, o preço do vestido é, é muito mais caro que o site, mas ó, pera eu vou até escolher meu vestido aqui, Então tá, vamos voltar ao que interessa, né, Laura Marie Marano, quem que é Laura Mar... ah, lembrei, lembrei, lembrei Tony Braxton Nadine Velasquez Lala Milan Megan Tree essa eu conheço Tânia Tanisha Megan Good, nossa gente Por que, que tá aparecendo as pessoas assim? Se vocês conhecem alguma dessas pessoas Por favor comentar Porque eu não conheço Gente, esse site é muito ruim Eu tô ficando nervosa com o rolê aqui do site Lauren Joweg Olha só Ah, elas vão um estelo grávida Adorei Kesha Quero que vocês tentem achar essas roupas e comentem pra gente aí, por favor. Pode ser no Facebook, no grupo Facebook, em qualquer lugar. Tyra Banks, Post Malone. Ele, eu não, nem sabia, eles fazem pra homem também. Enfim, gente, muito legal essa pesquisa que a gente fez hoje. Eu adorei, eu quero saber o que vocês acharam, se vocês já sabiam, se vocês não sabiam, se vocês gostam muito de alguém que eu mostrei aqui hoje, assim como eu gosto muito da Nick Minaj. Estou me abrindo para vocês, agora se abram para mim. Muito obrigada por ter me ajudado também no vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo e de deixar o seu comentário. Tchau!